Sobre, deixa eu só dar um, um toque nela aqui, para a gente começar. Não sei se ela me viu. Nina está aqui. Oi, Nina. Sinal para você, já já eu te puxo. Só estou esperando a Alexandra entrar também. É... Não estou te vendo, Alexandra. Salve Denere. É, deixa eu só... Est... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Só um segundinho. Preciso escrever aqui umas... umas dicas para o Alexandre conseguir entrar. Salve, salve. Acho que passei aqui para a Alexandra, acho que está aqui, acabei de vê-la. Começando o nosso papo, então, hoje com a Alexandra Henry, direto de Nova York, para falar com a gente sobre o filme dela. Olá, Alexandra. Olá, tudo bem? Tudo jóia. É, deixa eu já... Deixa, não, <risos> imagina, teve problemas na internet aqui também. Deixa eu já puxar a Nina, a gente já começa um papo a três aqui, tá. para ela não ficar esperando lá também. É, a Nina também está aqui com a gente, a Nina é um, um do, uma das personagens do filme da Alexandra que a gente vai falar hoje, é, só esperar ela entrar, a gente já apresenta a Nina também. Nina? Oi! Olá! Olá. Tudo, bem? <risos> tudo bem? Olá, Nina, tudo bem? <risos> tudo bom, quanto tempo! Nossa, <risos> muitos anos já! Sim. <risos> Prazer enorme estar com vocês também. É, Obrigado. Obrigada. Deixa eu fazer uma breve apresentação de vocês duas aí também, para quem está acompanhando no de Fora do Museu agora essa live. A Alexandra fez um filme chamado Street Hero, Heroines. Desculpa o meu inglês, você pode falar melhor do que eu. É Alexandra ou Alexandra? Como é que eu te chamo? É, é Alexandra. É, Alexandra, Alexandra, né? Alexandra. Uhum. Tá, não, tudo bem. Eu vou, vou tentar não abrasileirar o seu nome. E ela fez esse filme que, que achei incrível, fiz a lição de casa, o, o filme não tá disponível ainda, né, é, vai ser lançado ainda, e conta a história de mulheres no grafite. É, São Paulo, especificamente, tem uma tem uma parte muito grande, onde a Nina é uma das personagens, é, mas, não, mas fala também do, da cena latina, das, do, de Nova York, principalmente, e a gente vai bater um papo aqui, e a Nina... Uma é, das precursoras aí das mulheres no grafite em São Paulo, referência, enfim, não só nacional, mas mundial. Conversei com muita gente já, Nina, nesses. Sei lá, a gente, o Arte Fora do Museu tem uns 10 anos já, né? A gente tem todas as mulheres com quem a gente fala, a Nina é uma influência direta, assim. Então, uma grande honra ter a Nina aqui com a gente hoje também. E a gente vai bater um papo um pouco sobre esse filme, como é que foi também essa. É, essa, essa inserção da cena do, do Brasil no filme, né? Antes de antes de, de começar realmente o filme, quero saber como é que vocês estão. Está todo mundo bem? Vacinado? Está todo mundo tranquilo em casa? Pois, é, eu posso falar um pouquinho? É, eu estou aqui em Brooklyn, Nova York, e é, para mim, eu sempre teve uma obsessão com o Brasil e a cultura brasileira é, essa nasceu com a música brasileira que eu sempre estava na casa né escutando essa música mas essa quando foi muitos anos atrás mas é, acho por isso é, também eu estava muito interessada na arte de Brasil e então, é, especificamente, arte da rua. É, então, a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu percebi que teve muita arte na rua e eu achei, achava importante é, falar sobre a cena brasileira no filme. É. Ni, Nina, é, como é que você está? Está tudo bem? É, ah, tudo bem. Como é que foi bem. participar, é. enfim? Olha, foi, foi super legal, porque eu tô bem, né? Voltando, assim, à pergunta, eu tô bem. Essa pandemia, eu acho que veio pra gente refletir sobre vários assuntos, né? É, sobre o filme, foi super legal, porque geralmente, né? Quando se fala de grafite, eu acho que é uma coisa automática, infelizmente, até hoje. Você já pensar em homens, né? Pensar no sexo masculino. A maior parte dos documentários é feito, basicamente, com homens e pequenas participações de mulheres. E o, o que ela fez, eu achei que foi super bacana Porque ela fez um, um documentário sobre as mulheres né? Que é, para uma mulher estar tá na rua É muito mais difícil do que para um homem né? é, O homem, eu acho que ele aguenta Ele resiste muito mais às críticas Ele, ele resiste muito mais às... Força física também, por você estar na rua né? Você tem que aguentar sol quente Principalmente, né? a gente falando aqui do Brasil Sol extremamente forte na Europa é um frio intenso. Então, eu acho que, que o homem ele tem uma resistência maior. Então, é, acaba sendo realmente muito mais homens estar na rua. E quando a gente fala de mulheres, eu vejo que elas realmente são heroínas. Né? Porque a gente... Não é ser feminista, mas a mulher acaba agregando muito mais coisas. Né? Quando tem uma criança, é muito mais fácil o homem deixar o filho com a esposa e sair para pintar. E a mulher geralmente ela tem que levar junto, né, então eu vejo por amigas minhas que levam os filhos quando elas vão pintar. Então eu acho de extrema importância esse documentário, eu acho que é muito legal, foi muito bacana, eu acho que já tem que até fazer um novo e mais um. <risos> Não, acho, é, é incrível, né, eu vi, eu vi o documentário hoje, na verdade, Alexandra, foi, foi bem, eu vou ver bem em cima, assim, para ficar bem nítido na minha, na minha cabeça. E, é, e, é, e assim, eu posso estar bem errado, mas não tem um, um homem falando no documentário inteiro. Especialistas, fotógrafas e artistas também, né? Isso eu achei muito legal, assim, porque realmente, como a Nina falou, é, é, uma, é um mundo já machista, o mundo do grafite. Não só do grafite, né? Acho que o mundo em geral é bem machista. Você pro, se propor a fazer um documentário onde só mulheres falam, assim, Acho que foi uma iniciativa, uma iniciativa, iniciativa realmente louvável e realmente dá para fazer uma só de São Paulo, de meninas de São Paulo, por exemplo. Acho que uh, eu imagino que em Nova York, a cena deva ser igual também de, de mulheres é, na, na atividade. Pois é, é, sabe que durante a filmagem eu entrevistei vários homens, mas o okay, que é, no final, quando como você está montando a história, né? É, parece que foi mais importante elevar as vozes das mulheres em vez de ter essa... Uh, como você fala? E desculpa, o meu português faz muito tempo que não estou falando muito uhum. português. Estou procurando palavra e se falou errado, desculpa. Mas... É, eu, eu achei muito importante de, de iluminar as ideias, as vozes, é, as mensagens das mulheres Porque, como a Nina falou, não existe muita documentação sobre as mulheres que faz, fazem parte da, da cena né? Então eu queria dar essa oportunidade é, para o mundo, que o mundo conhece melhor as mulheres que tá uh, sacrificando muito também é, é tentando de, de participar no no é, conversa é, público né com com essas mensagens e, e acho ainda mais import importante hoje por exemplo a gente está é, observando lá no Afeganistão que está acontecendo com essa regressão dos direitos humanos, especificamente das mulheres. Eu acho ainda mais importante que as mulheres têm esse lugar para falar e se expressar. E como foi para você? É, é, como você chegou até a Nina, né? Acho que assim o seu objeto já estava meio claro, mas como você chegou até ela? Não, é, é, eu estava pensando agora como que foi, mas a, eu a primeira vez que eu é, descobri as obras da Nina foi quando eu morava em Los Angeles. No, acho que foi no ano 2006, 2007, antes que eu mudei para Nova York. Mas teve esse jornal, que era um jornal bem pequeno, mas é, se chamava Art Street Journal. E uma obra dela era na é, capa. Então, por isso, eu fui através de, da arte da ela E eu descobri que era uma mulher que era artista E estava, é, eu acho que era uma propaganda para uma de um, um show Então eu fui na galeria também Eu vi todas essas obras da Nina Então eu, eu sempre lembrava dela por causa disso E essa foi antes que eu tive essa ideia de... De fazer uma um documentário sobre as mulheres Mas eu acho era muito importante Porque quando eu descobri as obras dela E como ela é, é estava fazendo, fazendo os murais Que, não sei, me, me percebi que não... No, desculpa Eu <risos> perguntei como... Cadê as outras meninas, sabe? Porque só uma mulher num show dessa tamanho, então foi me ajudou para fazer essa pesquisa vários elogios aqui. Quem quiser mandar pergunta para as duas, fiquem à vontade aqui que a gente repassa aqui para elas. O pessoal tá até escrevendo em russo aqui, não entendo. Isso aí, eu não, aí fica mais difícil para ler. Mas é Nina, e deixa eu te perguntar no documentário é, é, fala que é, do, do, do seu começo na verdade, né? que você era praticamente a primeira de uma cena assim. Como que é? Isso eu tenho falado com várias pessoas, assim, várias mulheres que têm trabalhado com grafite, elas relatam sempre as mesmas coisas, assim, que ir para a rua, é, você tem que ter quase um padrinho, alguém que te leva, alguém que te protege de alguma forma. E tem, eu tenho visto várias mulheres que se unem, né, nas crios delas, para conseguirem tipo quebrar essa barreira. Como foi para você, assim, tipo no começo, tipo é, imagino que só você de mulher, né, nesse começo, como que foi quebrar essas barreiras? Né? Olha, é, a gente fala dos anos 90, até agora mudou muito, né, para sair na rua, como as meninas saem, eu acho super bacana elas fazerem uma, uma proteção simultânea, isso é super importante. Mas eu comecei a pintar em 92, na época... Só para dar uma retomada na minha história, eu comecei, na verdade, pintando quadros. Eu pintava quadros em casa desde pequena, minhas telinhas eram pequenininhas e eu vivia pintando esses quadrinhos. E daí com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer teatro, né, curso de teatro junto com a minha irmã, voltado para a rua que eu achava o máximo, né, as pessoas estarem naquela rotina louca de São Paulo, né, <risos> e de repente tem um teatro, quebra a rotina, você vê as pessoas sorrindo, e eu tava fascinada por esse, por essa atividade de estar na rua encenando, né, porque eu falo assim que todo artista, não todo, mas muitos artistas, eles acabam passando por vários tipos de arte, porque, né, principalmente na adolescência, porque a arte tá dentro dele, então ele quer conhecer outros tipos até se encontrar no que ele ama fazer. E daí isso daí fez com que eu começasse a olhar a rua de uma forma diferente, tudo mais, e fui fazer o curso. Aí o curso era para fazer extenso e eu falava assim: "Meu, se eu consigo ampliar no se eu consigo ampliar na parede, não é isso?". Enfim, entrei para um colégio técnico, né? Na época tinha o colegial técnico, acho que é hoje já é suplemento, não lembro, complemento, quer dizer. E lá eu conheci outros grafiteiros. Como a gente não tinha internet, a gente não tinha é, revistas, a gente não tinha loja de grafite, a gente não tinha nada. A gente tinha o Spray Color gin, a linha geladeira Ford Fiat, né? Aquela <risos> pouca coisa. Aí tinha de bike também. Tinha duas cores que eram de bicicleta. E... e assim, a gente não tinha praticamente nada. Então ali, quando você conhecia outro artista, era meio que assim, você está entrando na internet atual. Então você trocava a figurinha, então você queria sair junto para para trocar informação. Ah, como que você faz? Como que você deixa de fazer? Então era natural a gente sair junto, não por proteção. Não porque precisa levar, precisam me levar como modo de proteção. Até porque ninguém sabia o que era grafite, nem a gente sabia direito o que era grafite. Então a gente saía junto para aprender um com o outro, para trocar informação, porque era gostoso estar todo mundo junto, porque era assim, vamos sair para pintar. Era tipo, vamos sair para balada, vamos sair comer pizza. Era a mesma coisa, era a mesma diversão. Então a gente saía junto. Aí, como não tinha né, esse meio fácil de comunicação que é a internet, às vezes, se você estava andando de ônibus, todos os adolescentes, via alguém pintando, você tinha que descer, você tinha que tentar trocar telefone. Não era celular, telefone fixo. Trocar número, tinha <risos> gente que nem tinha telefone fixo ainda. Então a gente trocava muita é, informação e conhecimento, descia, conversava. Tanto que na época que eu comecei, eu conheci, ela, ela assinava Yama, mas eu acho que o nome dela era Tatiana, que ela estudava também no mesmo colégio que eu, morava em outro bairro totalmente oposto do meu. Nós saímos algumas vezes para pintar, mas aí ela se formou, começou a namorar, acabou deixando o grafite. E daí eu continuei meio que sozinha Aí depois apare... encontrei uma outra pessoa Então pode até ser que na mesma época No mesmo dia que eu estava na rua De repente eu estava no centro de São Paulo Devia ter alguém na Zona Norte pintando Ou eu estava na Zona Norte tinha alguém na Zona Sul Mas a gente não ficava sabendo né? Então eu... E eu fui aqui Uma das poucas que Continuou né, A pintar mesmo depois de vários anos Então nós não saíamos juntos Meio que para apadrinhar Ou para proteção Saíamos para aprender junto Porque era a nossa internet Era... Se alguém aparecia com um livro que hoje Acho que todo mundo tem aquele Spray Can Art ou Subway Era assim Gente, você tem esse livro? Deixa eu ver, deixa eu folhear Porque você não tinha como comprar né? A gente ia na... O lugar mais fácil de encontrar era a Livraria Cultura, que você encomendava um livro, vinha depois de meses, e aquela fortuna né, para adolescente. Então, assim, eram relíquias. Então, a gente gostava de estar junto para poder compartilhar essas coisas. Foto de grafite, de papel. Então, assim, quem, tem câmera, ou quem tinha câmera ou estava com filme, tirava foto para todo mundo. E depois a gente dividia, custeava os valores, porque era caro demais Até cada um ter a sua própria câmera Aí é claro, né? eu comecei a pintar 14 anos E daí você vai juntando dinheiro, você começa a comprar a sua câmera Você começa a comprar o filme, aí você faz assim um mês de rolê Para depois revelar todas as fotos Então era super gostoso, só que eu vi que é, com o passar do tempo Pintar na rua, realmente você tem que ter agora um olho na nuca para olhar o que está acontecendo, porque daí você está vulnerável hoje na rua. Antes você estava pintando, as pessoas te olhavam, tipo, o que você está fazendo? O <risos> né? que, que é isso? Né? Até bandido às vezes parava, né os trombadinhos da época, parava, ficava olhando. Aí você via que às vezes eles iam, assaltavam um carro e saiam correndo, mas eles paravam para ficar olhando, tipo, o que, que é isso? Né? Despertava muita curiosidade. Hoje já não. O índice de, de criminalidade aumentou no mundo, né? Tem aumentado. Então, a gente acaba tendo que ter um olho na nuca, né? E ter que sair em turma. Não dá mais para sair sozinha. É, não sei se, se a, a, subiu aí alguma pergunta que eu falei pra caramba. Ah, não, mas fica à vontade, a gente vai, tem que dar, da, eu, eu que tenho que falar menos, vocês duas que tem que falar mais, <risos> na verdade, eu tô aqui mais pra conduzir vocês. É, vou fazer um bate-bola, assim, com vocês, puxando assuntos, né, é, pegando já esse gancho do que a, do que a Nina falou, Alexandra, é, no, no documentário, tem uma parte lá, isso é de praxe, Praticamente assim, 90% dos, dos grafiteiros citam o filme Wild, Wild Style como uma grande referência, a primeira vez que viram, assim, né? É, e é engraçado, porque a cena de. Ah, é como se a cena de São Paulo caminhasse em paralelo, assim. As, a Nina falou muito que internet é tudo muito mais escasso, então acho que era muito uma convivência entre as pessoas que acabou influenciando, um influenciava o outro tal, e acabou criando uma cena. Como que você vê a diferença da cena, do, do seu olhar de, de americana, né? como você vê a diferença da cena do Brasil para a cena de Nova York? É, eu sei que a cena de Nova York, por exemplo, está tá muito ligada com o gueto, com os trens, e aqui em São Paulo é praticamente impossível você andar um quarteirão sem ver um grafite, sem ver uma pichação. Queria que você fizesse alguma uma comparação entre essas duas cenas. Não, é uma boa pergunta. Eu acho que a grande diferença entre... A cena da grafite nos Estados Unidos, ou Nova York e São Paulo, é, é essa coisa entre grafite e pichação no Brasil, em São Paulo, praticamente. Mas aqui nos Estados Unidos a gente tem o, o bombing, o tagging. Então a palavra grafite tem outro sentido aqui do que em Brasil, por exemplo. O grafite no Brasil representa mais tipo arte da rua, os morais as personagens né eu picho é mais o a tipografia é o estilo é, e também acho que vem do outra do outra é, lugar interior né ok tem outro sentido né é, mas a é, Nova York ainda existia essas pessoas que vai é, que vão fazer os tagging o bombing é, e, e, e durante o pan, essa pandemia, muito mais, né? Eu acho que as pessoas que ficam na casa todos os dias têm que ir para a rua e fazer uma coisa para se lembrar que existe, né? Porque se não fica em casa, vai ficar completamente louco. E quando, então... Então eu percebi é, muito mais grafite aqui nos Estados Unidos é, durante o ano passado, mas é, agora em Nova York tem é, o street art que é muito mais popular do que antes, é, do que antes. Eu é, é, é, também é, o grafite das trens. Não existe, porque agora a tecnologia dos trens, sabe? O material que eles usam para construir os trens, os subways, não deixa ficar o spray paint. Então, é, se você tem um, um, um spray paint mais avançada, talvez vai ficar, mas não vai ficar muito tempo, não. E também o... É, para entrar nos lugares onde você pode ter é, acesso ao trem é bem difícil porque tem muitos é, muita muito polícia muito segurança é, seguridade então, é, então não sei eu acho que também o as pessoas tipo Lady Pink que é a, a grafiteira mais famosa dos Estados Unidos, ela não faz essas coisas ilegais agora, sabe? Ela só faz é, murais que, que, são, que fazem parte de um festival ou também se alguém é, é, pedir para ela pintar um mural no restaurante ou num lugar que já tem permissão. Mas é... é e, e também os outros grafiteiros dos anos 80s, 90 eles não, não já, já era para eles ir na rua, mas agora eles estão focando mais é, nos é, shows do, da arte, né? Ou, ou as outras oportunidades de fazer uma colaboração com uma marca ou, ou mais oportunidades de se expressar assim. Um, eu acho essa, que essa acontece também no Brasil, né? depende do nível de sua experiência, é, também o que você quer fazer com seu arte. Um, não sei se eu <risos> responder. <risos> não. Acho que sim. É, existe uma, acho que a Nina pode falar bem disso também. Acho que existe um Quase um, um, um caminho que alguns grafiteiros fazem, nem todos, né? que é da pichação para o grafite e para galeria, né? Então, é, existe um. Algumas pessoas almejam isso, outras, outras pessoas só querem ficar na pichação mesmo, outras pessoas só querem ficar no grafite, acho que, mas existe também essa essa transição. Você falou da Lady Pink, é, enfim, outra grande referência também, é um dos grandes nomes, é, talvez talvez seja o maior nome da, da cena de Nova York entre as mulheres. Eu queria perguntar para Nina isso assim, quando você começou a grafitar, você lembra da primeira vez que você teve referência de alguma grafiteira? Tem. A primeira que você ouviu falar? <risos> Lady Pink. <risos> não tem jeito, porque foi através do livro, né? E se não me engano, no livro só tinha ela, só tem ela nesse livro, né? Não tem, não tem outra mulher, não tem outra referência. Então, quando eu comecei a pintar, eu vi que tinha. A Lady Pink, eu falei assim, cara, mas tem tanto homem só ela. Eu achava meio estranho, mas eu falei assim, legal, tem tem mais alguém. E ela começou bem antes de mim, né? ela começou nos anos 70 a, a Lady Pink. E, e ela foi uma grande referência mesmo. E eu tive o prazer enorme de fazer uma exposição com ela, com a Mickey, que é da, da Holanda, também da mesma época que a que a Pink, com a Faith que é da África do Sul. Com a Tasha, que é Austrália ou Áustria, eu sempre confundo esse país. Enfim, e, e já fiz com a Sum, Então, assim, com a Sasso do Japão, a Sasso já é um pouco mais recente. Mas, assim, eu pude conhecer essas mulheres e, e daí você fala assim, meu, quem diria né, que eu vendo elas num livro, elas seriam uma referência para mim e hoje eu poder ter esse contato com elas foi, assim, incrível. E hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais referência. Mas a lei Pink, para mim, foi a única mulher de referência que eu tinha na época. A única, assim. Não, não tinha outra, porque a gente só tinha acesso a esses dois livros. Que era assim, quem tem, não sai com ele na rua, senão a gente vai querer ficar folheando até assumir as, as fotos. Mas era incrível, assim, poder ver o trabalho dela no livro, eu tenho os livros também, né, depois eu consegui comprar os livros. E esse percurso que você falou, realmente tem artistas que seguem esse percurso, né, pichação, grafite e galeria, tem gente que vai pichação, galeria, tem gente que vai grafite, galeria, tem gente que vai galeria, grafite, galeria e, enfim, transita. Não tem uma ordem, cada um tá seguindo um, um caminho. Sim. É, é, eu só falei o, o, talvez o mais comum, mas é isso, acho que não existe uma, uma regra, né? Tem gente que já começa direto no grafite. Eu conheço pessoas que partiram da galeria para ir para as ruas também, existe um é, mescla de caminhos aí. Só responder o ateliê, a Adriates aqui, que está perguntando se vai ficar gravado, fica gravado aqui no nosso no Instagram. E depois eu subo no YouTube, no Facebook e também vira um podcast. É, só procurar arte fora do museu que você vai achar esse papo que a gente está fazendo aqui agora. É, aproveitando esse, esse fato de você falar assim só tinha a Lady Pink nesse livro né? eu, eu até, esses dias eu estava vendo um fato tem um livro famoso de, que chama A História da Arte que é do Gronch, esqueci o nome do, do cara mas é um livro muito famoso, um catatau, assim que todo mundo usa como referência e não existe uma mulher citada nesse livro chamado A História da Arte não tem uma mulher é, é um livro de 1910 é, fruto do seu tempo, claro mas não existiu uma mulher, daí teve um, um, um pessoal que pegou e reeditou esse livro, inserindo mulheres, assim, tipo, a ah, Idade Média, quem estava fazendo, sabe, renascentismo, tipo, eles estavam colocando várias coisas, assim, é, então é isso, é, acho que, é, é, é, acho que é, uma, é uma luta diária, né, de você... Nós, homens, a gente não, não tem muita essa noção disso, mas, assim, impor o seu trabalho, sabe, Ser visto assim, porque... Se você não, se você não, não fala, que é, se você não luta por isso, acaba que você não vai conquistar esse espaço. Né? Até pegando uma outra, um outro dado que eu estava vendo hoje, agora eu sei o que estou falando muito, eu vou falar rapidinho. <risos> é, eu, eu vi um dado, é, eles vão, vão instalar aqui em São Paulo, Alexandra cinco esculturas é, de personagens negros da história. É, são quatro homens e uma mulher. E aí teve um instituto que fez o um levantamento de monumentos da cidade de São Paulo. São 300 monumentos, mais ou menos, 200 são figuras humanas. Desses, de 200, veja bem, 200 esculturas em São Paulo, Cinco são de, de figuras negras e acho que 10 são mulheres ao total. Então assim, já existe uma sub-representação é, histórica na, na, na cidade, eu acho que isso daí também não é exclusividade de São Paulo, né? É, mas eu queria que você falasse um pouco de, de onde que partiu realmente essa é, objeto do, do, do seu documentário, né? É, estudar as... Estudar não, né? Tipo, pegar como objeto realmente as mulheres artistas. E por que São Paulo, é, Colômbia, né? Que você pega em Nova York. Não, tá. É, eu acho muito importante que as mulheres se... É, se escrevem, se tiram fotos Fazer a documentação Sobre o que as mulheres fazem Porque como você falou, Felipe Que esse, as, as mulheres não impor Vocês nas Nos livros da história a Nossa história não vai existir Sabe? Então, é, eu, eu acho Muito importante de Escrever ou escrever De novo uh, Essa história da mulher, né? E não só de, de, da cena da grafite, mas também o meu time de produção é feito quase 100% mulheres. Tipo, é, a, as produtoras são mulheres. A, a editora era, é brasileira, ela é de São Paulo, mas mora aqui. É, e também o diretor de, de fotografia ela mulher sabe eu queria fazer o um projeto inteiro um projeto sobre as mulheres feito pelas mulheres eu acho muito importante também para mostrar que a mulher é capaz de fazer todo e, e, e fazer todas essas coisas e também contar histórias de uma maneira muito profundo muito inspirador muito bonito sabe todas as pessoas que pensam que ah, sou mulher, mulher vai ser secretária, ou mulher, mulher vai, tipo, é, é, responder as as ligadas de telefone, não sei, sabe, que que mulher muito mais capaz de, de fazer é, várias coisas, e também eu acho importante fazer esse documentário para inspirar outras mulheres, não só para virar grafiteiras, mas também para continuar no caminho que elas se, se encontram, né? É, talvez na área de ciência, talvez na área de de médico, talvez na área de político. Eu acho muito importante que a mulher é, tenha essa, essas oportunidades sem, um, como se fala, fear, <risos> sem, sem medo. medo. Sem medo. Sem medo, obrigada. Sem medo. É, pois, então, é, sabe que agora também é, nos Estados Unidos, bom, para responder a outra pergunta, por que esses lugares? Por que Brasil? Por que Colômbia? Por que... Mas não, foi é, por por é, razões pessoais, porque como eu já falei, eu gosto muito do Brasil, eu gosto de falar português, eu... eu sinto essa ligação com a cultura e é, também acho que Nova York e São Paulo tem muito que ver também muito em comum é, mas quando eu tava entrevistando a Lady Pink e, e entendo que ela é, foi é, ela nasceu em Equador ela era imigrante nos Estados Unidos eu acho que essa abriu outra parte da história dela né e ela tava, ligada com a cultura de Equador e era muito importante também para a história do To fly porque To fly é, se percebeu ou se deu conta também que a ah, Lady Pink era de Equador como eu mas agora a gente mora aqui em Nova York a gente tem essa história é, compartilhada sabe então é, eu, eu fiz umas decisões mas também uns decisões foram feitas para mim, não sei se faz sentido. Super. <risos> e, Super. e e daí, quando eu fui para para Equador para filmar essa o, o evento de Warmy Paint que uh, a To Fly organizou e convidou uh, todas as meninas de fora, como eu, Lady Pink, Martha Cooper, também a Pamela Castro, outra garfiteira brasileira de de Rio de Janeiro. Eu estava eu lá e as meninas me contaram muitas histórias. Então, para mim, como eu já era conectada com o Brasil, eu não sei faz sentido de, de enfocar no Brasil, porque eu acho o Brasil muito importante no mundo do grafite. E, e também até a Lady Pink no, no documentário fala o Brasil... Tomou tudo o que Nova York estava é, Fazendo, sabe? O estilo, tudo isso E flipou E, e fez uma coisa completamente um, Brasileira Mas o mundo é, Apaixonei né, Pelo estilo de Brasil E talvez, Nina, você pode falar mais Sobre isso Porque você viajava muito Como brasileira E você recebeu essa um, sentimento, né? Sim, foi foi bem legal isso que que você falou, né? Que é, o Brasil pegou o que os Estados Unidos fazia e virou de ponta cabeça. Uma das coisas que fez a gente mudar muita coisa do que do estilo que era pintado, né? A gente via no, através dos livros que era tudo feito em spray, as letras, as, as caligrafias, né? É, os personagens e aqui era tudo muito caro e a gente não tinha uma variedade de cor, então Vamos para o latex Nós criamos é, Não que, que nós criamos Mas a gente adaptou uma técnica Para a necessidade brasileira Que é material barato Latex, rolinho, pincel E alguma coisa de spray E daí, às vezes, tinha bastante coisa de spray E a gente foi mudando E, e eu, por exemplo, comecei no, Nos Estados Unidos, a maioria Aí vai para ela A peteca, a maioria, eu acho que teve a influência Do movimento hip hop né, que era dos b-boys, big girls é, Eu, por exemplo, já entrei no grafite Sem ter ligação nenhuma com o movimento Eu entrei porque eu pintava quadrinhos Eu fiz teatro na rua, adorei a intervenção E quis pintar Então a minha a minha referência para pintar na rua Eram minhas meninas <risos> Cabeçudinhas de olhões E meus montes de bicho As minhas caligrafias é, são todas inspiradas em animais Então eu pego o shape, né, a silhueta de um animal Transforma ali num mina vira um animal Mas ao mesmo tempo é, é o meu nome E a gente foi criando Porque a gente não tinha muita informação Do que estava acontecendo lá nos seus livros Então a gente foi se adaptando E quando eu comecei para fora, né, já nos anos... Em 2002, que foi a minha primeira saída eu via que, que, assim, as cores que eu usava, né, e que as pessoas que estavam comigo na época, nos artistas brasileiros que estavam lá, todo mundo falava assim, cara, vocês usam cores que, né, tipo, vibrante, cor forte, mas a gente, assim, eu sou, assim, brasileira, é assim, né? Você uhum. olha, tem bairros que as casas são tudo coloridas, que eu acho o máximo. E a gente tem isso. E fala basicamente do meu trabalho e a alegria né assim, meu trabalho tem que transmitir só coisas boas então as pessoas olhavam e ficavam assim elas tinham essa é, falavam muito para mim né? falam ainda que o grafite brasileiro traz o calor não só calor do clima brasileiro mas o calor humano que nós brasileiros temos de abraçar de fazer festa e tudo é festa e vamos para lá de fazer churrasco então, é, é um retorno bem legal. E ver que o Brasil acabou influenciando também outros países com essa nossa técnica né, de misturar materiais para pintar e de, de não ficar somente no, no hip-hop, mas a gente abrir o leque, ampliar o leque. E daí eu vi que a gente começou a, a ter uma influenciar um pouco mais né, outros países. Isso para mim foi o máximo. Não sei se foi bem assim, mas é assim que eu percebi, né, que foi um, algo que eu comecei a notar. É, isso que eu ia te perguntar, ô, ô Nina, é, é, quando você vai para fora, isso você falou, né, acho que as cores do Brasil chamaram muita atenção, mas que momento que você reparou, que você percebeu de fato que o Brasil era uma potência no, no grafite? Olha, é... é difícil, né? Porque eu comecei na adolescência Eu fui pra fora pra... Porque acho que foi quando eu tive o convite para ir pra fora participar de um... de um festival E de uma exposição Em dois lugares diferentes E eu falei assim, cara E assim, festival de grafite, né? Era é um jam de realmente pintar Um monte de grafiteiro pintando Ruas e ruas, né? Com, Com grafite Não para expor dentro de um... De museu, mas para expor na rua mesmo o grafite, eu falei: nossa, que interessante, né? Chamando o brasileiro para estar tá nesses eventos. Aí você vê que a coisa está mais séria, né? Falou assim: olha, é uma potência. Mas até então, é, até esse convite para ir para fora, para mim o grafite era apenas é, eu fazer aquilo que eu fazia dentro de casa, levar para a rua sem me preocupar se a pessoa tinha conhecimento de arte, porque, é, só para dar uma, um entender, quando eu fiz a minha primeira exposição, que eu chamei uma funcionária para ir na minha exposição, ela falou, mas eu posso ir numa galeria de arte? Então, tem, é, tem muita... Hoje, eu acho que já desmistificou muito o que é você visitar uma galeria, mas ainda tem gente que acha que, não. ah, eu não entendo de arte, a arte não é para ser entendida, é para ser sentida. Então, quando eu comecei a fazer isso na rua, foi para para levar mesmo. Eu não tinha intuito de, ah, eu vou pintar na rua porque eu quero que meu nome bombe pelo Brasil e vá para os Estados Unidos e vá para a Europa. Não era essa a intenção. Era uma arte que eu estava gostando de fazer e que nem sempre eu colocava. E às vezes eu colocava nome. As pessoas nem viam direito meu nome, que eu sempre fiz pequenininha. E não colocava telefone, e-mail, nada. Eu pintava porque eu gostava de estar ali né, na... na naquela época não tinha não tinha contato mesmo não tinha celular então era mais para ter uma arte num lugar inesperado e quebrar uma rotina de algumas pessoas que vão passar ali e daí você ter um convite para ir para fora você fala assim gente né é, eu, eu tô sem, é, o meu trabalho está sendo importante o meu trabalho de rua está sendo importante assim no exterior né a ponto de participar então acho que foi ali que começou a ver que, que eu comecei a ver que o grafite brasileiro estava tendo uma relevância na história do grafite, e quando você começa a ver que outras pessoas começaram a usar latex, e falar, olha que legal, <risos> aí você acha interessante, né, você começa a ver que tem esse... Mas foi tudo é, com o passar do tempo que vai... Porque no começo tudo é festa, mas depois você vai analisando e vai percebendo as coisas. É, acho que tem que ter que decantar no tempo aí pra gente entender a importância né, da cena. É, a Alexandra, você falou uma coisa agora de pouco do... É, você falou assim, é, esse filme é para inspirar as mulheres a fazer várias coisas, então, não sei o que. Existe até um, essa imagem preconceituosa de que a mulher não pode ser artista. E no seu filme tem uma, tem uma cena que a Nina fala, né? que é o caso, do da, eu acho que da pintura da 23 ali, né, Nina? Que você estava lá e, e falaram, perguntaram se você era secretária dos artistas, né? Acho que teve, teve esse, esse desentendimento aí das autoridades. É, eu queria... Eu, é uma pergunta para vocês duas, tá? Acho que eu vou, vou só passar para a Alexandra agora falar, depois você responde, Nina, mas como que vocês veem, né? Principalmente a Alexandra... Essa política de apagar da prefeitura, né? Esse caso da 23 eu acho muito emblemático, assim, porque foi pago pela prefeitura para fazer, eles mesmo apagaram sem querer e tiveram que fazer um acordo com os artistas para pintar de novo, assim, não bater no cabeça. Mas eu, eu queria ver até uma visão de um estrangeiro, assim, como que a Alexandra viu esse, essa política do Brasil, São Paulo especificamente. Sim, pois é. Então, quando a gente estava é, gravando o... o... A última vez foi com a Nina e Magrela, a Fefe, a Talavera, a Simone Sis. É, essa foi no 2016, eu acho. Já há muito tempo, mas nessa época é, a, a prefeitura era João Dória e, e ele também um, é, anulou é, os murais... De novo, né? Foi a segunda vez E na Avenida 23 de Maio Então, a gente Como eu sou Super fã de, de Arte da Rua, de grafite E também é, sabendo Que em Brasil é, em, em São Paulo É uma cidade de, Que chama Muita atenção das pessoas de fora Que gostam também de grafite Então, quando isso aconteceu, eu pensei Por quê? Por quê? É, a prefeitura está super contra essa expressão, sabe? E por que é, a prefeitura não entende também a diferença entre grafite e pichação? Eu acho as duas é, formas de expressão devem existir em São Paulo, mas também eu acho que... Pelo menos a prefeitura, de, de, o governo, deve entender a diferença entre pichação e, e essa, grafite, né? Então, não, eu fiquei choqueada, é, a verdade, mas é, eu acho que é, os governos sempre estão tá tentando de modificar, posso dizer, como como é, commoditize. Ok, em arte ou como modificar coisas transformar e transformar é, em commodity, transformar em sim. algo para ser vendido, né? Exatamente, é isso, que você Exatamente, é, é, isso é isso. Se não serve o governo, também acontece aqui nos Estados Unidos, não serve, então tem que borrar, tem que tirar, tem que é, exterminar, sabe? E eu acho também que é, bom é um polêmico sobre é, aqui a gente chama no, do lado direito do lado esquerdo né essa balança de governo e é, agora nos Estados Unidos também é privatiz é, é a priva, privatização privatizou privatizou das artes está muito de moda também aqui por exemplo Nova York é, se você ser artista e você quer vir aqui para pintar, é, talvez você é convidado é, por uma marca para fazer uma coisa que você pode desenhar, mas ainda você tem que colocar a mensagem do da marca, né? Fazer um advertising, basicamente. Então, é, é bom porque a artista é pagada mais é compensada, mas é mal porque você não pode ter essa expressão é, é freedom of expression e não sei, eu acho que não, é, a verdade não não estou atualizado no no as coisas com o governo em São Paulo, mas eu, mesma coisa. <risos> então eu acho que é... é não faz sentido. Tipo, ok, você pode pedir permissão do governo com as finanças de uma marca para pintar um mural grandesco lá no meio de São Paulo, no centro, mas você vai ter que desenhar com todo... É, é, com para beneficiar as outras pessoas, sabe? Não é completamente... Seu visão que está colocando lá. Não sei, eu acho que é importante sempre ter arte em público, mas eu acho que é por isso é importante que exista ação, grafite está Estados sabe? Bem, é expressão é, visceral. Menina? Oi. Ah, Não, eu queria a sua opinião, Olha, que você viveu isso, né? Na é, é, foram duas fases, né, que, que você comentou, a uma que apagou o mural que já tinha sido tombado como patrimônio e tal, e foi apagado, daí teve a renegociação, nós refizemos lá, realmente, quando chamaram para uma reunião na, na prefeitura, a secretária achou que eu era secretária, mas enfim, foi até o que a Lê falou, né? Às vezes a mulher é vista apenas como secretária, que atende telefone, mas não isso daí é... Na verdade não é nem passado, porque muitas vezes ainda acontece muito preconceito pra, com a mulher Sim. artista. E eu acho que hoje, diferente do, dos Estados Unidos, né, pelo menos o que eu sinto aqui, a gente ainda consegue fazer projetos culturais para pintar onde a gente consegue um patrocinador e não necessariamente a gente tem que colocar a logomarca dele porque a gente consegue entrar num projeto de entrar na lei, tem várias leis que você consegue entrar com o projeto de fazer mural, então você ainda tem a liberdade de expressão né? Ainda assim, tem muitas empresas que por elas não poderem fazer os outdoors, né, os banners na rua que esse está muito proibido aqui em São Paulo é, elas contratam artistas de rua Para fazerem o um mural e colocar a marquinha dela E tem até um percentual Porque não pode ser muito grande a marca Porque daí, senão, já entra, entra como característico De um, uma, uma publicidade, uma propaganda, né? Então, ainda tem as empresas que fazem isso Que, como ela falou, é bacana É porque é, o artista, né? Muitos artistas, às vezes, começam fazendo trabalhos publicitários assim E eles colocam mais ou menos a a expressão dele, mas geralmente esses trabalhos com marcas são brifados, né, eles te colocam numa caixinha, que você tem que colocar indiretamente algumas coisas que ele pede e a logomarca do lado, mas tem que ser pequeno. Mas ainda estamos salvos, né, com os projetos e empresas que apoiam a arte de rua e que é, patrocinam é, em penas de prédio, né, laterais de prédios ou murais e em, enfim, em terrenos, enfim, em várias outras coisas. Eu acho que a gente ainda consegue ter uma liberdade de expressão maior do que nos Estados Unidos. E a gente tem uma outra vantagem. Apesar de aqui no Brasil ser proibido o grafite, né? Se você não tem autorização para pintar num, num muro, é proibido, é. Só que nos Estados Unidos tem o. É, acho que é Wanda Square que é o nome da polícia especializada para pegar grafiteiro. E é que lá o grafiteiro e o bichador, né Que fazem os tags é o mesmo né Não tem essa divisão que nós temos aqui Então é um é, são policiais que estudam a caligrafia Começam a notar qual é o caminho E realmente vão atrás do grafiteiro Aqui não Então a gente tem essa vantagem e Então é mais fácil né De você ter o trabalho mais livre Mas ainda assim com vários cuidados Porque se a polícia te parar Você pode ir para delegacia Você pode... Responder a processo, né? Que a gente entra, acho que na lei ambiental. Sim. Ou não. Então, tudo vai do que você está fazendo. Onde você está fazendo dos policiais que te encontraram no delegado. É, envolve muita coisa. Mas ainda, aqui, ainda assim, aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade muito maior do que nos Estados Unidos. Por isso que lá o bombing, né? Que é os, os throw-ups e os tags, eles são é, muito mais... É, Localizados em, em partes onde não tem câmera, onde passa poucos carros É feito a maioria durante a noite, madrugada Aqui a gente pinta no domingo, de sol Todo mundo andando na rua, a gente tá pintando E a gente tem que aproveitar isso Enquanto não chega essa ideia de ter uma polícia especializada para grafite porque a gente vamos mudar precisa... essa ideia não que nem que ninguém ouça essa ideia <risos> mas sabe por que que não vai ouvir a, a criminalidade é tão alta tão alta que eles precisam focar nessa outra área para depois pensar Sim. no, no Por pro, então, problemas maiores né, porque... temos problemas maiores e não temos recurso para ter um policial só para correr atrás de, de grafiteiro e pichador porque pichador também tem bastante né mas Nina, você já você já passou por apuros com a polícia já Olha, uh, de um tempo para cá eu estou realmente como a Pink. Eu faço mais projetos na rua, ou paredes que eu tenho autorização, é, não estou saindo mais como eu saía antes, é, tá mudando, é, mudou muito assim, o meu objetivo de vida, até não só de arte, né? Porque eu já trabalho a semana inteira no meu ateliê, às vezes no final de semana eu estou trabalhando, então hoje eu, eu dou muito mais valor também a estar com pessoas, estar com meus pais, né, que já estão com 80, estar com meus sobrinhos, então eu, eu quero estar. E não apenas ser, ser uma grafiteira que tá com o nome bombando na rua Eu quero estar, que eu acho que é muito, muito mais importante Mas no passado, eu tive várias histórias com policiais Mas são todas engraçadas, assim, nenhuma que eu nunca tive aqui na delegacia Graças a Deus, e, e eu não, não faz tanto tempo assim que eu parei na rua, né? De, de fazer realmente bombing, de sair e pintar freneticamente Mas já aconteceu de policial, chavecar né? Começar, ai que bonito o seu trabalho tá? Eu tenho uma parede lá em casa, ai me dá seu telefone Aquelas coisas é. <risos> é, Já aconteceu de eu estar fazendo um, um trabalho Aí o policial parar, ele veio todo educadamente falar comigo E daí ele, eu peguei e mostrei o que eu estava fazendo Mostrei lá, comecei, a gente começou a conversar Ele falou assim, olha, era um terreno baldio Ou seja, não, não era uma casa ali ele virou para mim e falou assim, olha, como foi denúncia, eu precisava que você tivesse uma, uma documentação, porque tem, a denúncia vai para a central e eu tenho que dar respostas para a central. Ele falou assim, quanto tempo você precisa para terminar? Ah, eu não lembro, eu acho que eu precisava de uma hora, era pouca coisa. Ele falou assim, então vou fazer o seguinte, pega suas coisas, sai, eu vou ficar aqui mais uns 20 minutos, vou falar que você foi embora, que você abandonou, e eu vou sair. E eu não vou voltar antes de uma hora, então termina em uma hora. Ele falou, espero eu sair para você voltar. Aí ah, eu fui, saí, fiquei meio perto, ele passou por <risos> mim, acenou, eu voltei e terminei o trabalho. Então, assim, é... É são coisas que eu falei assim, é hilário, né? Não é um perrengue, perrengue. Já, o meu perrengue, na verdade, é assim. Quero pintar no alto, aquelas escadas extensoras, sabe? Que você estende, expande, fica super alta. Você consegue pintar a lateral de uma casa de um sobrado. E assim, que é os perrengues que as meninas passam. Você tá pintando... Não existe sexo é feminino, frágil, nada disso. Você tem que carregar a escada para o lado e é pesada. Minhas canelas eram todas roxas. Assim. não tinha, Era calço direto, bermuda esquece porque parecia que eu era, sei lá, apanhava na rua de tão roxo que eram minhas canelas. Porque eu apoiava a escada na perna para poder movimentar para o lado, porque era muito pesado. Aí sobe com a latinha, aí desce, aí arrasta mais um pouquinho para ir pintando. Então, eu acho que os perrengues maiores eram isso: de carregar a lata nas costas, as costas ficar com o hematoma, que a lata vai batendo, né? A mochila vai batendo. A mão ficar com o calo de carregar o galão de latex. E as canelas roxas com a escada. Então, eu acho que os perrengues maiores são esses. <risos> Alexandra, deixa eu te perguntar: o seu filme, é, é, é, claro que acho que deve ter sido a intenção sua, mas ele começa em Nova York. Ele termina praticamente em São Paulo, assim. Você acha que dá para fazer uma uma linha evolutiva de uma cidade para outra? Não, não é. Deixa eu de, vou vou vou me expressar melhor. O seu filme começa falando dos princípios do grafite da ah, cena sim. de Nova York, né? Ah. E aí ele encerra ele encerra. Ele não quer dizer que ele está o futuro é, é, é o Brasil. Mas assim, se a gente pensar numa cronologia, ele acabar em São Paulo, é, me deu essa impressão de, tipo, tá, o futuro é, tá para fora da grande metrópole de Nova York, está no sul, está é, na, na América do Sul, e São Paulo como um grande expoente. Você vê São Paulo como esse norte da, do grafite hoje? Sim, pois, sim, claro. Eu acho que também. De, um... Porque as protagonistas que eu estou seguindo, né? O To Fly em Nova York, e a Fusca em México, a Cidade do México, e a Magrela em São Paulo, eu acho que elas representam o próximo gera geração né? das grafiteiras que ainda estão tá na rua, ainda estão tá, é, fazendo coisas maravilhosas. E também é, elas estão estão usando o seu voz para falar das é, dos é, problemas das mulheres, né? E eu acho em São Paulo, a Magrela, ela acho que é mais noivinha, mais nova da, das das todas que eu entrevistei e, e seguir por muito tempo. É, eu acho que é, a, a evolução dela como artista, tipo explodou nessas últimos cinco anos né e, e eu acabei de filmar ela no ano 2017 acho que então já aconteceu muitas coisas com cada dessas três mulheres e nas suas vidas e também no, no na cena de grafite em, em brasil estados unidos méxico é mas para mim, você posso falar. Eu acho que em Brasil tem muita um, potencial e muitas uh, mulheres que tá entrando na, na cena. E eu eu gostaria de voltar em São Paulo fazer uma série sobre as mais mulheres que tá fazendo coisas muito interessantes. E, por exemplo, também as um, os Outros artistas que eu não teve a oportunidade de conectar. Eu tentei várias vezes até, conectar com umas pichadoras, mas isso foi mais é, complicado né? em São Paulo é, durante essa época de filmar. Mas eu acho que o é, Brasil está é, é, sendo muito mais é, conhecendo é, reconhecendo por a nível da, da arte pública tá, que está passando para lá. Então, um, eu acho que o próximo passo para Street Heroin, depois do lançamento do filme, eu gostaria de fazer um uma, um docu-series, sabe, que, que vai nas outras cidades por exemplo, na África, África do Sul, para ir no, no Cape Town, ou também na Ghana. Ghana tem uma cena incrível da, da arte da rua. É, também eu gostaria de ir até a Ásia também, e Europa para fazer essas é, semblanças e também os contrários entre as cidades, mas também entre o o mundo da, da mulher, <risos> a cena da mulher lá. Mas eu acho que o Brasil tá no no forefront de, de fazer coisas novas, coisas que o mundo ainda não não teve visto. Uau. Nina, de... é demais! <risos> Ô, Nina, deixa eu te perguntar, como foi para você participar do filme, assim, é... é estar do lado da Lady Pink, do lado da, dessa galera tão legal e depois das palavras Alexandra aí tipo, se, são, se o Brasil é esse é, tá não tá num, um passo à frente do, do resto aí, como que é para você estar no meio dessa de, de, oh. de, dessa seleção Olha foi foi bem legal quando veio o convite porque eu acho que quem tá né? As mulheres que não só que estão na rua, mas mulheres que estão entrando em áreas onde teoricamente é praticamente homens, né? Dominado por homens, não criticando, mas que às vezes a gente passa por muita é, muita coisa. Eu achei incrível. Eu falei assim, cara, e até o título, eu curti muito. Eu falei, cara, é isso mesmo. <risos> e eu achei incrível a ideia. Eu falei assim mesmo que se não tivesse Lady Pink, se não tivesse, eu achei muito legal. A ideia do projeto, a ideia do documentário Porque, como ela falou, a gente tem que dar voz para a mulher Você poder influenciar outras mulheres a falar assim Cara, acredita, vai fundo no que você está fazendo né? Pode ter perrengue, não tem, mas vamos desbravar juntas né? vamos, vamos unir e vamos, vamos continuar, vamos acreditar Que há uma luz no fim do túnel Eu acho isso de extrema importância né? E saber que assim, a mulher, que ela falou né? Mulher tem capacidade de fazer trabalhos excelentes Tanto quanto um homem né? Eu acho que não é o sexo que vai falar A qualidade do trabalho né? Eu acho que é a, o profissionalismo A determinação da pessoa Que vai falar se ela tem um bom trabalho ou não Então essas coisas que a Lê falou É o que assim, tipo Vamos junto E daí saber que a Pink estava junto, né? a de Pink estava junto Você fala assim, cara A, a pessoa que eu olhava um livro né? Que era uma referência para mim Hoje eu poder estar no mesmo né? Eu já tinha feito a exposição com ela E você fala assim, fiz a exposição e agora eu vou estar tá Num documentário, ou seja é, vai ser documentado né? Todo documentário e revista Revista nem tanto, mas livros e documentários É pra vida, né? Não é para um, um momento Isso vai ser gerações futuras E no futuro, no futuro Quando falar de documentário, de grafite, de mulheres Tem ele ali pra, Como uma referência Então para mim foi assim é Um selinho de recompensa Sabe quando você põe lá e Meu selinho de recompensa, estou com a Pink Me tornei uma referência como ela é muito gratificante, muito gratificante mesmo Mas acima de tudo O que é... E eu faria de novo, Que ela falou de fazer uma série Vamos juntos <risos> junto. Porque isso É dar força, é dar voz Para as mulheres Independente de falar assim, vá fazer grafite ou vá... ou vá ser artista plástica Ou vá ser é, Caminhoneira, que eu vi esses dias Uma motorista de caminhão eu Achei lindo ela lá Toda maquiadinha um caminhão de caçamba, de carga, sabe que carrega pedra? Ela carregando pedra. E ela com cílios postiços, maquiagem, cabelinho arrumadinho, e lá, dirigindo o caminhão. Falei, cara, é isso! Tipo, vamos! <risos> <risos> né? A gente não precisa se transformar para ter credibilidade. A gente não precisa... É, mudar quem nós somos Para poder ter respeito De um companheiro de trabalho Ou de outras pessoas A gente tem que ser quem a gente é A gente tem que continuar sendo mulher E fazer aquilo que a gente ama fazer E ponto final Então a, a ideia da Lê Que ela fosse assim, um filme Para dar voz para as mulheres artistas Que não tem quase voz Feito por mulheres é, para mostrar que a mulher tem um trabalho de qualidade tanto quanto. Tudo isso foi o que eu falei assim, não, cara, tamo junto, nem, nem, nem importa, mesmo que pegue só a gente de escola, não tem problema, tamo junto. Tem uma, tem uma expressão, Alexandra, bem, que era bem machista, que eu, eu, utilizava-se antigamente no Brasil, que era o... Acho que é só brasileira essa expressão, que era o lugar de mulher é na cozinha. Hum. E o que, é o que a Nina tá falando, o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Não é existe uma... sem machismo. Né? Existe eu... aqui também essa essa É a expressão? Yeah, a woman's place is in the kitchen, sim. É, mas... <risos> é onde ela quiser. Mas é, a gente está chegando quase no final já, a gente até estourou um pouquinho o que eu tinha, pro... que tinha combinado com vocês, era uma horinha de papo, mas eu vou, vou aproveitar que o papo tá bom, eu vou falar se a Alexandra quer fazer alguma pergunta para Nina e vice-versa, fiquem à vontade. A primeira coisa, eu quero agradecer, Nina, para essas boas palavras que você falou. Muito obrigada. Eu acho é, que bom é, o documentário é um selinho para você, mas eu acho que também para as outras mulheres que estão tá aparecendo no, no filme e também para todo mundo que vai assistir quando tá, é, o lançamento está... É, quando a gente tem o lançamento, eu gostaria que, não sei, perguntar você, tipo, qual qual é o seu... Bom, durante essa o ano passado, a gente tá na pandemia, você, não sei, você pensou de uma maneira diferente da sua vida, você priorizou outras coisas. Você já falou que você quer um, passar muito mais tempo com seus pais e tudo isso, mas eu, eu gostaria do seu um, point of view como tipo artista o que o que foi importante para você durante essa esse ano? Uh, uau! <risos> uh, eu acho que a pandemia fez todo mundo refletir muito sobre a vida, a vida como um todo. E para mim, profissionalmente, no começo, a gente não sabia o que, que era, eu achei legal porque eu tinha uma viagem marcada para fazer uma exposição, aí foi cancelado, né? fronteiras todas fechadas, e eu pude ter um tempo para eu estudar outras técnicas. Só que depois as coisas foram ficando estranhas, mais tempo em casa e trabalhando mesmo em casa. E isso fez eu refletir também, é, refletir muito sobre... E aí, eu tenho que continuar na arte? Será que não está na hora, de repente, de eu reformular a minha profissão? E foi onde veio um carimbo muito forte, assim, no meu coração de que, cara, eu tenho que estar na arte, não importa, né? Porque você está, você, você assim, é, não que eu não tava com trabalho. Eu tive os trabalhos, teve um momento que eu fiquei sem o trabalho, porque era o momento que eu estaria viajando, então a agenda fechada, né? Por causa da viagem. Mas aí eu comecei, voltei a fazer os trabalhos, tudo, mas eu comecei a refletir muito sobre minha vida, sobre a profissão, sobre o que, que eu estava fazendo, é, até o que, que eu fazia como hobby, tudo isso. Então para mim foi muito legal porque trouxe realmente, assim, eu já tinha essa ideia, mas quando você começa a refletir mesmo em todos os sentidos, né, crise, isso e aquilo, não pode pintar, não pode nada, e, e assim, veio uma certeza muito grande que eu não tenho que sair da área da artes, Eu não tenho que, que mudar de profissão É algo que eu nasci com isso Eu preciso disso para mim para minha realização pessoal E eu vejo que se eu sair Através de lives Lives que eu faço Ou de bate-papo Ou de retorno, feedback mesmo Das redes sociais Eu vejo o quanto que é importante é, para outras mulheres e, e aconteceu até uma cena maluca Esses dias no mercado Que uma mulher veio e falou assim Cara, você fez eu... Eu reanalisar meu trabalho de arte, reformular tudo e hoje eu sou mais eu no meu trabalho Aí você fala assim, nossa, né, eu, é, a, a, o meu posicionamento interfere na vida de outras mulheres Então eu não posso mudar uhum. <risos> Eu tenho que estar aqui, além de me realizar pessoalmente, né, como pessoa Pintando por ser algo que eu sou apaixonada Eu também estou ajudando outras mulheres Então é assim, sabe quando bate aquele martelo e grava, é isso? Então é isso Agora tá eu tenho bom. direito de pergunta, né? É assim, né? <risos> Quando teremos nosso filme, nosso documentário aqui Que eu acho que até o pessoal que está assistindo também deve estar super curioso Quando poderemos assistir esse documentário eu falo, gente, está demais, está demais não, não é porque eu estou nele, mas assim, é um documentário que vale a pena para todo mundo Quando teremos... Eu espero que é, a gente poderia fazer um, é, uma exposição, um screening do, do documentário antes do final do ano. Não sei como, mas a gente vai ver uma maneira ou outra, um jeitinho ou outro para é, mostrar o filme. Eu quero muito estar lá com vocês também para apresentar, para te abraçar e também as outras minas que faz fazem parte. Mas agora o documentário tá no no círculo de festivais e já foi para um festival em Bogotá, Colômbia, um festival independente. E também foi num festival lá na França o mês passado, eu acho. Foi um festival sobre todos os filmes de street art, de arte da rua. E agora vai aparecer no Dois festivais aqui Em Estados Unidos Mas a gente está planejando Para fazer um, um outdoor screening Um screening fora <risos> e, e pra, Porque é, Merece, né? Fazer um uh, screening fora Tipo com esse tema de arte Fora do museu também é, Mas eu espero Sabe que é muito muito confusão ainda com o Covid-19, então a gente tem que ficar mais seguro para fazer todo direito, para não é, dar um risco a outras pessoas, mas eu espero muito, muito logo. Já, Adorei, eu eu também estou esperando. Eu, eu, vou, eu vou eu vou me intrometer na resposta da Alexandra a gente, já falou, a gente conheceu o Alexandre faz umas três semanas, mais ou menos. Mas... E a gente... É, foi, foi mais ou menos isso, né? que A gente começou a conversar e a gente falou, cara, a gente quer muito exibir isso aqui. A gente tá até dando um jeito aí de... vir uma forma viável e segura, né? Porque é isso, ainda estamos na pandemia. A pandemia não acabou, apesar de... Você sair aqui em São Paulo, qualquer esquina, tá tudo normal. Mas é, a gente quer... A gente está vendo alguma forma de ajudar a Alexandre aí também a exibir. Acho que é uma é quase um serviço público, sabe, um filme desse, assim, quanto mais pessoas verem, pra gente vai ser legal, acho que pra vocês também. Uhum. E eu vou encerrar, mas antes de encerrar, eu queria falar que eu também posso colocar um selinho agora na minha carreira aqui, que eu estou falando com vocês duas, pra mim é uma grande honra, de verdade, <risos> conversar com a Nina, que eu admiro há muito tempo, é, Nina, eu quero falar com você depois também, de outras coisas, de outros projetos, <risos> mas é, super admiro, a Alexandra, que eu conheço há tão pouco tempo, e já Admiro tanto também, acho o trabalho dela incrível. É, temos muita sinergia é... e obrigado de novo pelo papo de hoje. Mas antes de acabar, eu vou passar a palavra para vocês. Podem falar o último, seu, suas despedidas aí. E eu fiz uma promessa para mim mesmo durante essa live que eu falei, assim, eu não vou falar o nome de um homem sequer. E eu cumpri. Eu falei, nenhum homem. Muito. Beleza. Palavra de palavra de vocês agora. <risos> Bom, Muito obrigada a Nina Para aceitar esse convite Para participar Porque faz muito tempo que a gente não se fala E obrigada a Sibeli Sua irmã, ela me ajudou muito e, e, e, A navegar e fazer tudo E também eh, Quero agradecer também nas outras meninas brasileiras Que fazem parte do filme eu espero que eu possa ver elas também Quando a gente faz o lançamento do filme isso. <risos> Bom, primeiro eu quero agradecer a Lê pelo convite de estar nesse documentário tão importante Que eu vejo que ele é realmente extremamente importante Então eu agradeço novamente né, por estar nesse documentário Agradeço pelo convite de estar aqui Aí Eu agradeço a ambos né, pelo convite, tanto a Arte de Rua como a Lê Agradecer a todos que estão participando aqui Que mandaram algumas, algumas mensagenzinhas e que ficaram conosco e também quero dizer, se te, te, eu vi que tem muitas mulheres aqui, assistam esse documentário independente da profissão Eu acho que vale a pena assistir porque vai saber né, da, das histórias dos perrengues, de tudo que, que as mulheres passaram e, e ainda passam, né, algumas histórias ainda acontecem, que vale como é, motivação independ, Como a Ali falou, independente da sua área profissional, independente do que você faz, vale muito como motivação e que venha logo esse, esse documentário para São Paulo, que eu quero muito ver todo mundo. E como você falou, de repente fazer na rua, por ser uma arte de rua, eu acho que é super bacana. E vai dar certo. É assim. Uh, sim. Beijo para vocês duas, muito obrigado de novo. A gente segue a nossa conversa fora do Instagram. E para quem tá acompanhando até agora, vou só reforçar, esse vídeo fica gravado aqui no nosso Instagram mas também depois eu subo no YouTube no Facebook e depois eu passo para vocês duas os links tá obrigada. e também vira um podcast para quem quiser só ouvir o papo que tá ótimo beijo para vocês obrigadão obrigadão vocês beijo. Tchau, tchau tchau tchau tchau beijo obrigada